Lugarzinho bom, hein? É ah. isso! Vamos detonar essa porra! Vamos arregaçar, vamos arregaçar. detonar os caras, meu irmão! Eu amei esse lugar Ai meu Deus do céu, esse lugar aqui foi foda. Entendedores Vamos vedar essas porra aqui, meu irmão, vamos vedar essas porra aqui. Deixa eu ver, eu, peraí, vou fazer uma parada aqui. Dispositivo tem mute? A gente tem, puta, já ah, mete tá os é, mute tá na tá porta hein. Ó, os carrinhos tá indo pro lado errado. Ô, oh, mete o mute aqui, ó. Não, mano, que é um lugarzinho show de ficar. Mete oh, aqui, o ó, o tá subindo aí, subindo aí o carrinho. Matei. Ah, é. Mute aqui, galera, Fechei. ó. Cadê o mute? Quem, quem, é o, quem é o mute? Ô Star. Ah, é o cara que. Star, pega os mute da porta, põe aqui, ó, por favor, ó. Não, é o óleo. Põe um mute aí. Nessa, nessa parede de metal aí mesmo. Você vai aqui? Você vai aqui? Você conseguir colocar, o Star, mas aqui, ó, nessas duas aqui, ó. Também é bom. eu só vou. Você colocar mais ali. Pode tirar da porta de repente. Ah, eles acabaram de entrar, estão do nosso lado. Entraram pela janelinha, estão do lado aí, ó. Estão marcados. Cara, eu não consigo colocar essa porra. Ó, ah, eles estão entrando por aqui. Eles vão vir tudo aqui, ó. Tá entraram um drone, entraram um drone. É, é boa, boa, boa, boa. Pôs os milt, não pôs, né? Tá bom. Fica aí. Em cima não dá pra entrar, né? Não. Não, não. É aqui não, é tão ruim, Max. não, aqui não é tão ruim não. Só tem porta, não tem janela e nem teto. Então. Puta merda, né? quebrei o meu cara. Ó, estão oh, aí no corredor. É. Eu é mesmo. É uma Ash, é um ash e um termite. Morre, manda Matei, matei um ali. Mas tá aberto, hein? A porta ali tá aberta. Tá aberta, na sua frente, Lemoso. Tá lá. Pegou ó. o termite. A Ashe tá aí ainda. A Ashe tá, tá aí, ó. Ah não, tá aí, beleza. tá isso aí, ó. Tá, tô marcando, tô marcando. Já tô vendo, não precisa, não, tá marcar, não. não precisa mais marcar, não. Não precisa mais marcar, não. Só esperar, não, galera. Não, o Slashed tá atrás, o Slash tá nas costas dela. Olha. Galera, fica de. Ó, tem é? to... tá todo mundo olhando aí, eu tô na mira. Ó, matei. Tirei muito. Ó, é ó, o que eu falei, morri. Entrou o cara, tava todo mundo na porta lá olhando. Não, eu tô não havia necessidade. Aqui. Não Tô com certeza, Ai, com merda. Não, não bem de vida. <risos> o cara chegando perto. O Buck ele vai vir ó, de trás de vocês aí. Ele passou aqui no, no saguãozão aqui principal. Ah, Olha um pra cada porta agora. Pô, era uma rodada nossa, ganha nossa. Esse, ele, meu. Eu, eu tô rodada. olhando essa, eu tô olhando essa. Os leds, não, fica, leds. Não, não fica na reta dela. Tem Sledge e um Buck. Caralho, tá sem vida quase. Tá. É foda ele abrir do meu lado aqui, ó. Do meu lado tem uma porta. Eu não pior que eu não consigo ver a camerazinha daí, cara. Não temos. Eu eu não não nada. Nada. Ah. Caralho, é, eu derrubei, derrubei, derrubei. Tá no chão ele? Tá. Boa! Vamos, essa. Já, já, já sim. Ai, hum. onde que eu tomei tiro? Aliás, Brado, é. É. Pô, a gente perdeu de idiotice, cara, essa aqui. Nossa, Não, ele já tava tá lá dentro. Perto, né? já um... Ele tava Nossa, no pô. É. Destrói todas as caminhonetinhas que vocês acharem aí. Bora! Tá. Eu coloquei um carrinho olhando a porta, qualquer coisa. Espera, fica na frente, vai, vai, vai. Vem, vem. Tchau, gente. Aqui, vai lá, vai lá, Ikei também. Vai, tá vai junto, hein. Ikei vai junto aqui com o. Com Carinha. blitz pra ver onde é que tem armadilha, aqui Eu tô destruindo as portas na lateral aqui. Vou entrar por aqui. Vou pode ali. entrar, pode entrar, pode entrar. câmerazinha Camerazinha já destruída aqui. Boa. Olha ah, o é sniping detonando os caras lá, velho. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir o mesmo lugar. Se descem eu vou abrir o mesmo lugar. Agora eu acho que ele jogou aí na frente. Deixa eu olhar deixa minha que câmera. Quebre, deixa que eu quebre aí, o Blitz. Eu, eu vou, vou colocar minha câmera lá dentro. Ah, não, velho Não é aí, não, velho. Não, não, não uh. é Termite, não. Ah, tá. Deixa eu passar. cara. É aqui. Um, uh, ó, vem, vem mais pra trás, o quê? O que ela fez? Não é possível, cara. ele estourou não É possível o negócio. que ele fez isso. É ele... Cara, ele só, tem... Só, vai vai smoke... só tem o um smoke lá dentro, hein. Espera aí. Olha isso oh. aí tá aqui. Oh, ah, o smoke tá aí no corredor, Se só é tem bateria, ele. Tem não, tem mais no meu filho. Se foda! Matou. Ó aqui, do nosso lado direito. Pegou? Porra, eu barco todos os meus kills, velho. Pega o refém, pega o refém, rapaz. Vai, vai, vai, vai. Corre, caralho! No básico eu tô indo atrás, tô indo atrás. Boa! Ah, Boa. É. Aliada, bem caralho, o mano, a Ashe corre ele... pra caralho, velho. A Ashe saiu correndo a porque eu perdi Ache ela de vista, velho. É Acho que nem Ache o refém tava rápido, acompanhando, cara. meu. você quer correr, eu corri <risos> com montanha, então. Aquele cara lá, parece que ele tá fazendo agachamento, cara, de academia o tempo inteiro, velho. O cara é muito pesado, velho. É um cara veloz. Aí, falei. Peraí. Eu tenho Eu vou colocar arames aqui. 10 segundos restantes. Aí, menino. Vamos já ficando de olho na comida aqui. Aí dá para ouvir o barulho do arame. Porra, velho, soltar o rolê aqui de pressa. Opa, beleza. Ó o bandeco aqui, galera. Chegou, hein? chegou a comida aí, a marmita. Veste que aí, Pega a marmita aí, pega a marmita. É... Coloca, coloca a roupinha aí. Coloca a roupinha nova aí. Ali, eu tô meio por ali, aí. Ô, por ali, olha, ali. A por... Oh, então olha a porta aí, Lemos. Olha a porta aí. Ó, ô, ô, Milt, já tira os Milt da onde tá e põe tudo nas portas de metal em frente. Não as, as onde tem o bagulho que eu coloquei, hein? senão estoura. Acho achando ninguém não, mano. Ó, oh, alguém não pegou o colete. Eu, eu peguei. Vou olhar, ó, oh, lá na porta, ó. Vai ficar olhando aqui? Oh? Eu, eu olho, eu olho aqui. Cada um eu olha vou, pra uma porta, vou... hein. Eu tô ah, na gente. outra porta aqui, deitado, já olhando. Ah, alguém e estourou alguém tá... meu... Alguém estourou meu bandite aí, Ó, oh, eu, eu tô nessa porta. Quem que marcou aqui? Eu tô aqui, Bom, ó, não, eu tô marcando onde eu tô eu, também. Eu marquei. Beleza. Eu tô nessa porta aqui, ó, pode ficar pegado. E eu tô olhando aqui. Se eu morrer, eu aviso. Eu também. Eu vou subir aqui e mirar daqui. Aí, show. Vou nessa aqui. Quem tiver Acho escudo que já arma. Aqui, já arma os escudos aí, hein. Né? O que que tá acontecendo aí galera? Nada. Ó, na minha frente nada. Um tirinho ó, Toma tiro. Um maluco pulando na minha é frente. frente. É eu Quando caí. Quando ele tava na minha perna aí, atirou sem querer. Tá. Virado nesse pé. Tá aqui na minha porta, abriu. Abriu minha porta aqui. Então eu vou atacando o smoke aí. Ó, tá? a minha ó, porta tá vazia aqui. Caralho. Nossa! Tá com smoke A ou vai ser 4? Não, onde, não, Sniper? Não. Da onde? coxinha Não sei, deixa eu ver. Coxinha na naquela porta de trás. O cara tava nem picado. Ó, ah. oh, na minha até agora não vem ninguém. Eu tô Caralho, eu sou ouvindo esse tiro. Ah, tá aqui, o cara tá aqui. Me matou, puta aí? que pariu. Tá aqui, tá aqui. É o Sledge, ele tá com pouca vida, hein? Tirei dele. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, oh, Blitz entrando do lado. Ele vai entrar pelo corredorzinho aí, manja. Não, não, não nas costas aí, na nas costas. Aí, aí, é esse aí. Boa, garoto. Boa, Star. Ai, ah, ah, me. Eu derrubei tem outro um, aí, tem mais um aí, tem mais um aí. Tem um Glass e um termite, um Glass e um termite. Ótima, cara! Puta que pariu! O cara tá deitado lá também, matou. Ó, uhum. oh, o Glass tá aí, o Glass Termite. Alguém ajuda aqui o... A I.Q. Conseguir... Glass, Glass e Aik. Ah! Hum... Aliados eliminados, Fora na missão. Nossa, mano, eu quase matei esse cara, velho. Um restinho vivo. Puta que pariu. Aqui também, do lado aqui Deixa tá, me parece. É, é, eu tô entrando mirando também, junto com você. Tá limpo. Clear! Vou abrir o chão aqui. Abrei, Abrei. Eu posso dar uma paulada também e guardar isso aí, se você quiser. Você que sabe. Ah, tranquilo. Abrei, tá a... Abre, Abrei. Aí, abre, abre. Ah, isso aí três. Nunca te ligar só três na parte do seu. Hã? É. Tem que ver se não tá aberto a hora que pular o um buraquinho na eu parede. Vou, eu, vou, eu vou jogar um carrinho. Joga lá. Dando um mirado de Joga lá. Joga lá e pode spotar, Se você ver, já espota. Ó, tá tudo... eu vou... Aqui atrás é só abrir de termite, não tem ninguém do lado de trás. Tem um cara, de... cara ali, tem um cara ali. Pra tá, Atrás dá pra abrir de termite, tá de boa. Tá, tá ali, tem um cara ali, ó. Tô aqui tem, aqui tem um Capcom. Esse aqui. Ele correu, eu correu pra dentro ali. da sala. Vou pular, eu vou pular. Pulei, pode pular. Abre de termite do outro lado aí, ó. abre de termite do outro lado. Eu não tenho termite, lado. eu não tenho termite, mas dá pra abrir de led uma paredona aqui. Dá pra Opa, abrir ó, de led. Eu tô, vendo, eu tô vendo mais um mocado aqui, hein. Ô Lemos, na tua frente Sim, aí, vai. Nossa, eram dois. Ah. Ô louco, Lemos. Segurei. Não, eram, eram dois. Ali, ó, ali tem. Cara, eu vou abrir essa porra aqui, meu irmão. Eu vou cuidar de você, não se mexa. Matei, matei um aqui por trás da parede, velho. Dois foram uma sacanagem, dois foram Arregacei, um, ó, do ó do arregacei top. ali, ó. Boa, boa, boa, boa, boa. Eu tô só visualizando aqui onde que tá. Dois contra um é sacanagem, mas se dois contra um tá muito difícil. Tá ali, tá atrás da, da mesa. Atrás da mesa tem um que acho é, que é o... Calma aí. Derrubei, derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei um. Cuidado pra você não pegar, tirar no refém, hein? Já vi. Não, calma aí. Calma aí. Olha lá, o cara me oh, matou. Tá lá atrás, tá lá no fundo. Já era, já boa, era. Boa, boa. Ih, ah. Nada, quase. Eu não fiz nada, eu morri. Nossa, e eu que fodeu, fui cara. genial e tentei rushado. De... Bom, já vem fortificar oral. aí. Fortifica tudo aí, galera. Vou pôr. Um... Deixa eu passar, galera. Aí, boa. Um boa, meu irmão aqui. aí. Aí. Vou meter a frost aí nos bagulho aí. Caralho, tô. tô correndo em círculos. Pega o um rook aí, mano. Ninguém pegou no Só eu peguei. O... Vou pegar o... já. Calma aí, deixa eu ver o melhor lugar. Ah, tá? Vai aqui em cima. Se alguém tiver. Fiz prioridade, mas é bom. 5 segundos e contando. Enfim, eu me tiro pra você. vou um Vem, tu vai ficar aí? Não, não, eu vou subir. Vou subir, vou subir. Ah tá, então vem, então vem. Vem e fecha. É que ainda tem coisa pra colocar ainda. Eu vou eu vou deixar uma, uma C4 no teto. Ó. Vai lá, vai lá. É uma C4 no mesmo teto. O é. Ó, subiu um carrinho. O inimigo tem a localização do subiu um carrinho, nossa, subiu um nossa, carrinho. Nossa. Vou fechar o banheiro aqui o com as portas de, de metal. Eu ainda tenho que pegar ó, o um colete. O carrinho aí, ó. Destrói o carrinho aí, alguém. Vou fechar, vou fechar, eu fechou, fechei. boa. Cadê ban o Bandeco? Vou pegar o Bandeco aqui, ó. peguei. Aí, caralho, esqueci de pegar. Não pegou o Bandeco? Ah, mano, agora já foi, velho. Cuidado aí, ó. Não, mas de boa, de boa, de, boi, boi, de boa, de o... boa. Cuidado aí, já quebrou a janela aí, ó. Janela aí, pode crer. Aqui tá quebrado já, ó, galera. Então, deixa eu ficar Aham. É, eu tô isso. no teto, vamos entrar pelo teto, vou entrar pelo teto. Tem um Ikea no teto. Mas não é pra entrar no teto aqui não, tem que ser do outro lado da porta. Da porta. É, a Ike tá no teto. Ai! Caralho, velho, tomei! Ah, eu tomei da IQ, oh, mano! Passou. Caralho. caralho! Cuidado aí! Tá passou pra para esquerda ou, ou pra nossa direita? Ah, eu não não vi, eu saí antes. Quem que tava comigo Ai, ali? É. Só cai. Cuidado... Hein? É, ó. Cuidado, Kaiquei. Aí, ó. Aqui, boa, ó. Aqui tem gente. Aí dei Dani Dei daninho. Destrui o carrinho, o carrinho eu, carrinho. eu vou olhar as câmeras. Passou. Ó, oh, pode matar. Oh, o povo ficou cegado aqui em cima e não tem mais ninguém. Que boa. Não? Não. Pelo menos dessa câmera aqui não dá pra ver mais ninguém. Não tem alguém pra aquela janela não, né? Eles tão tá tipo todo mundo virado oh. na janela. Opa, caiu no ah, meu na... bagulho, hein? Alguém caiu, caiu, caiu no meu na bagulho. na escada, na escada, na escada. Ai, tem um aqui. Ó, vai lá que vão levantar ele. Chupa Se essa. for na escada, pega dois. Se for na escada, pega dois. Morre, puta. Eu... Morre, filha da ó. puta. Boa! Falei? Ah. Boa, meu irmão! É isso aí, jogo em equipe, caralho. Pô, não vara ali a... Pensei que varasse a madeira aí, porra, não vara? Do corrimão aí. Jogo em equipe, todo mundo faz nada, todo mundo faz tudo e eu não faço nada aí. Ah. Ô, é oh, de virada, não foi Ai. Foi de virada. Foi de virada. Aí sim. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!